Estamos de volta, galera, e agora trazendo uma boa notícia para você que é cruzeirense, galera. Pois é, a boa notícia é que o conselho gestor do Cruzeiro recebeu o primeiro relatório da empresa Crow sobre a auditoria e investigação feita sobre os atos da gestão de Wagner Pires de Sá e de alguns de seus integrantes. O conselho gestor do Cruzeiro tem muita esperança de que o relatório da Crow ajude o clube a conseguir receber um seguro de 20 milhões de reais contra a gestão temerária, a revelação da existência deste seguro foi feita pelo presidente do Conselho Gestor, Saulo Frois. Essa é a boa notícia, galera. Esperamos que o Cruzeiro consiga aí receber esses 20 milhões e encher um pouco o cofre, que anda bem vazio, né? Um abraço e até a próxima. Fui!